Nós voltamos agora com o Albert. O Albert tem mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Pois é, Ana, o setor policial foi bem movimentado nas últimas 24 horas, dando destaque aqui para a Polícia Militar, que prendeu na madrugada de ontem um homem que tentava furtar algumas residências no Jardim Maristela, aqui em Trasvagoas. A Polícia Militar foi até a Viela Conceição Costa, onde, segundo relato ali de moradores, Ana, o autor estaria pulando algumas residências, né, algumas, casas, algumas casas ali do bairro, e aí, ao ser avistado, ele pulou os muros de uma residência na tentativa aí de fugir, porém ele acabou sendo capturado aí pela equipe policial. O nome dele a gente não pode falar, vou só falar as iniciais, que é o R.A. Né, RAS, já conhecido nos meios policiais pelo crime de furtos aqui em Lagoas foi realizado aí contato com os moradores, Ana, e os moradores ali estavam em pânico, viu? Ele causou muito pânico aí aos moradores daquele bairro e diante dos fatos, lógico, ele foi apresentado à delegacia de pronto atendimento comunitário e ficou aí à disposição da justiça, Você imagina os moradores desse bairro aí, né? Tendo que é, conviver aí com esse cidadão aí que tava pulando várias vezes aí há vários dias graças a Deus a polícia conseguiu aí prender aí esse homem